Primeiramente, vou passar aqui a animação para vocês darem uma olhada. Vejam como o personagem é, fala. Ok? E isso é feito com a sequência de imagens em arquivo list, de lista de imagens. É, automatizado pelo papagaio. Como o papagaio faz isso? Vamos lá. Abriu o papagaio. Vou abrir agora um arquivo de áudio wave. Abriu o arquivo, ele já reconhece. Agora, eu preciso escrever qual o texto desse arquivo de áudio. O texto é hasta la vista, baby. Feito isso, eu clico sobre o botão breakdown. E ele vai gerar para mim. Vou só ajustar aqui agora. Ele vai gerar para mim uh, o labial utilizando o meu texto e o meu áudio. Feito isso, eu exporto. Vou exportar voz como um arquivo dat. Esse arquivo dat nada mais é do que um arquivo de texto que eu vou salvar como... .lst de list, eu já tenho aberto aqui, vou recarregar. Bom, aqui a gente vê como é feito isso. Tem um cabeçalho, morro um Switch. Nesse outro arquivo a gente pode ver, vou fazer nesse novo. Abaixo desse primeiro texto eu coloco os FPS FPS 24, 24 frames por segundo. E qual tipo de arquivo que ele vai puxar, que é o PNG? Ou seja, eu disse que eu quero 24 frames por segundo, PNG, e ali em cada frame qual imagem ele puxa. Aqui eu tenho as imagens, uh, então a gente pode ver que ele puxa as imagens dessa pasta, tá? referentes aos frames que uh, o papagaio mapeou. Eu vou ampliar aqui para vocês, ampliando aqui, vocês podem ver melhor essa nomenclatura, ou seja, no frame 1, ele puxa a imagem ETC, localizar aqui na parte para vocês verem, aqui o ETC, no frame 5, ele puxa a imagem AI, aqui localizado o AI.png, depois o ETC novamente, no frame 9, no frame 20, por exemplo, ele puxa a imagem L, E o que é o L, o ETC, o AI? Uh, são fonemas baseados no uh, Preston Blair. Bom, salvando aqui, esse arquivo DAT como LST, salvei. Agora qual é o meu próximo passo? Salvei isso como LST, List, o Sinfic pode importar já esse arquivo. Vou fazer isso aqui novamente para vocês verem como é feito. Vou apagar aqui, essa camada das bocas, que na verdade é a cabeça inteira, que eu desenhei, apaguei, vou reimportar a sequência LST que puxa as imagens dos fonemas. Selecionei, ele já importou, vou jogar para o lugar certo, joguei, ele já redimensionou, porque o, a, o, o grupo está redimensionado, e aqui vocês já podem ver que ele carrega nos frames corretos as imagens dos fonemas. Então é muito simples utilizar o papagaio e o para fazer isso. Agora, vamos recapitular. É, utilizar o papagaio e mostrar um pouquinho do iolo também. Bem, ah, demonstrei aqui importando a sequência List. Tá? O que é feito. Aqui a estrutura da sequência List. Tá? Essa estrutura da sequência List ela tem um cabeçalho que é o Morro Switch depois os FPS, eu digo qual FPS, qual tipo de arquivo PNG, e depois a sequência de imagens mapeadas para cada frame que ele vai puxar. Aqui no SINFIG novamente, podemos visualizar o playback dessa animação, ou seja, do sincronismo labial utilizando esse arquivo LIST. Poderia, bom, aqui para vocês verem novamente uh, os desenhos de cada fonema, é, baseados no, nas referências do Preston Blair que eu já vou mostrar eu tenho aqui os principais fonemas para montarmos um sincronismo labial eu fiz todos esses desenhos e aqui eu tenho minha referência em PDF do Preston Blair o arquivo AI o E, que é o I, na verdade ou do lado u. aqui o ETC o FV enfim Utilizando essa referência é a mesma referência que o papagaio utiliza para montar as animações. Bom, aqui o link para quem quiser visualizar, vou mostrar no browser. Esse é o link que mostra, vocês podem fazer o download, ou, é, imprimir, exportar da referência de mapa labial para vocês utilizarem com papagaio, ok? Que é o mesmo que vamos utilizar com iolo, tá? Vou mostrar isso para vocês agora. Bom no papagaio é muito simples, vocês puderam ver. Né? Essa, esse é o layout do papagaio. Vou fechar aqui, agora vou abrir o Iolo, o Iolo é em Java é a mesma coisa, ou seja eu, eu, eu já tenho aqui o projeto aberto e eu exporto uh, aqui é o projeto aberto, tem um arquivo Wave, o texto digitado embaixo para a gente conferir se está mapeado corretamente e aqui eu tenho a opção de exportar como timesheet do morro que é o papagaio ou seja, é a mesma estrutura do arquivo DAT do papagaio então podemos fazer a mesma coisa ok, o Iolo é um arquivo JAR de Java vou abrir novamente ele abriu qual é o processo o mesmo do papagaio? eu escolho o áudio wave. Agora eu digito o meu texto e peço para ele criar os fonemas. Eu ajusto agora aqui as palavras nos lugares certos, posso ajustar e testar, testo para ver se está correto e agora eu exporto como um arquivo .dat do papagaio, ou seja, é o mesmo tipo de arquivo que eu vou abrir no editor de texto simples e vou exportar aqui a estrutura vou exportar como arquivo LST de list que é de lista de imagens para o Cinfig importar então a estrutura é basicamente a mesma fechando aqui Aqui a nossa sequência de imagens, novamente no Cinfig automatizado aí o nosso lip sync Vou fechar aqui as camadas para vocês verem somente a camada das bocas, que na verdade eu não fiz as bocas separadas, eu fiz é, diretamente na cabeça. Né? Eu tenho aqui toda a minha estrutura de camadas, do meu grupo de objetos, vou fechar acho que eu não preciso para mostrar a vocês, tá? Fico agora aqui só com o meu arquivo lst de lista de imagens e eu posso visualizar melhor agora a minha sequência de fonemas sendo é, é, puxado automaticamente pelo Cinefig. Então é muito simples utilizar o Papagaio ou o Iolo para fazer isso.